Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da Sorte. Recentemente nós fizemos um vídeo a respeito dos documentos necessários sempre que for admitido um novo colaborador dentro da empresa. Acontece que nós recebemos alguns pedidos para saber quais são os documentos que são necessários no momento da demissão e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá? Como eu acabei de dizer para você. Recentemente nós fizemos um vídeo sobre quais os documentos necessários no momento de se realizar uma admissão de um novo colaborador. Se você não sabe do que eu estou falando, clique aqui nesse card que você pode abrir esse vídeo agora mesmo, ou até mesmo deixar para assistir depois que a gente terminar esse vídeo. Afinal, a gente agora está falando sobre os documentos no momento de uma rescisão. Os documentos necessários no momento de uma rescisão é em primeiríssimo lugar, é ter um documento do pedido de demissão ou até mesmo do ato de demitir um funcionário. Vale ressaltar que esse documento precisa deixar claro se serão ou não cumpridos os dias em relação ao aviso prévio, tanto de uma parte quanto da outra. Lembre-se que nesse momento precisa já deixar especificado se serão 2 horas de redução do dia em uma jornada de trabalho normal de 8 horas ou se serão reduzidos 7 dias em relação quando é realizada a demissão ao funcionário. Se o funcionário pede demissão, ele não tem direito a essas duas horas ou até mesmo aos sete dias. Então, vamos lá, vamos para os principais documentos necessários nesse momento de uma rescisão contratual. O primeiro deles é o termo de rescisão do contrato, onde as três primeiras vias são do empregado e as outras duas vias serão da empresa carteira de trabalho e previdência social devidamente atualizada e assinada pelo empregador ou representante legal. É necessária a assinatura do empregado na parte destinada à dispensa do livro ou até mesmo da folha de registro de empregados. O aviso prévio, como eu já te falei, precisa estar assinado pelas duas partes e cada uma delas precisa ficar com a cópia. O comunicado de dispensa e requerimento do seguro-desemprego nos casos de dispensas pelo empregador também é necessário, além disso, um extrato do FGTS liquidado. A guia de recolhimento do FGTS referente à multa de 50% quando o empregador realizou a dispensa, ou seja, quando o funcionário foi demitido. Além disso, se faz necessário o atestado médico demissional quando a pessoa tem mais de 90 dias ou já ultrapassou o período de experiência dentro da empresa. Caso ela tenha um documento de atestado médico em até 30 dias, ela não precisa emitir outro, pois será considerado válido o documento que ela fez de atestado. Isso pode acontecer normalmente por uma revisão natural que a empresa tenha ou até mesmo para uma troca de cargo que se faz necessário um atestado médico. Essas informações que eu passei até agora são para funcionários que têm menos de um ano. E se ele tiver mais de um ano, como é que funciona? Em algumas situações, em algumas regiões, serão necessários que a homologação seja feita diretamente no sindicato da categoria ou até mesmo no Ministério do Trabalho. Por isso, a minha dica é, além dessas informações que eu te passei, procure o seu contador ou até mesmo o seu advogado. Ele te passará informações completas de como funciona isso na sua região. Se você pretende ter essas informações, eu vou te ajudar porque eu vou te passar um link com toda essa lista de documentação necessária. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudei, clique em curtir e também compartilhe com as pessoas. Isso vai ajudar com que elas também tenham mais informações. Desejo para você sucessos e produtividade!